Salve, salve, meus guerreiros e minhas guerreiras! Olha só, só um recadinho rápido. Esse vídeo se bater 800 comentários, 800 comentários, vai rolar a promoção que é aquela cinta abdominal que aparece nos comerciais de TV para poder queimar gordura abdominal, essas coisas todas. Então, um de vocês vai faturar essa cinta, mas não podia ser só isso. E mais 100 pessoas eu irei sortear para fornecer a ficha de treinamento então 100 pessoas vão ganhar 0800 a ficha de treinamento comenta aí, só manda o CEP e o estado que você está, tá ok? já está valendo vamos lá, vamos fazer um treinamento para tirar essa gordurinha das costas que não quer sair por nada e vocês tanto reclamam, para isso vamos utilizar uma garrafa PET de 2 litros e ela está cheia de água você vai fazer o seguinte, vai ficar nessa posição aqui perna esquerda à frente, perna direita atrás Vai semiflexionar um pouco a perna que está atrás, a direita. Vai posicionar a sua mão esquerda na sua perna esquerda, dessa forma. Só para te dar um apoio. Vai flexionar o seu tronco à frente, como eu flexionei o meu. Mantendo sempre o peitoral estufado. Então você não vai curvar suas costas. Você vai manter seu peitoral curvado. Vai fazer a extensão do seu braço na lateral da perna e vai flexionar, puxando os cotovelos ao teto. Ou melhor, o cotovelo em direção ao teto. Dessa forma: 2, 3, 4, vamos embora. 5, 6, vamos fazer 7. 7. Vai mudar o lado, ó, mudou o lado. Perna esquerda agora está atrás, semiflexionada, mãozinha apoiando aqui no joelho ou na coxa direita. Faz a extensão do braço, cotovelo esquerdo subindo em direção ao teto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Finalizamos mais um treinamento passo a passo, devagar, com calma, para você poder tirar o máximo proveito. Você pode utilizar esse treinamento em casa, no parque, onde você tiver. Lembre-se, treinamento com calma é igual a resultado. Até o nosso próximo encontro!